A ideia será câmera na mão. Vamos dar uma caminhada legal, usando aqui o 5, microfone de lapela. Vem comigo, vamos dar uma olhada como é que vai ser o nosso dia de hoje. Quando você começa a fazer alguma coisa, no começo é meio difícil, mas depois vai se tornando mais fácil o seu organismo vai se adaptando a essa coisa, caminhar é a mesma coisa. É importante você ter prazer naquilo que você faz, porque quando você tem prazer naquilo que você faz e nas coisas simples, a maior parte do tempo a gente faz coisas simples. Aí você fica feliz agora, se tudo que você fizer precisar ser extraordinário, precisar ser uma novidade, fica difícil. Ali atrás eu vi uma guarita com um vigilante, e a guarita ela tem visão para quatro lados. Um, dois, três, quatro lados. Então dessa maneira facilita a visibilidade dele, mas também deixa ele exposto. Ele teria que estar de costas para uma parede onde ninguém conseguiria surpreendê-lo. Não é assim? Uhum. treinado minha mente para passar pelo mesmo lugar muitas vezes durante a semana e tentar olhar uma coisa diferente que eu não tinha visto ainda. Treinar a minha mente a olhar uma coisa diferente. Já tentou fazer isso? Tenta aí para ver o que, que surge de novo na sua vida passando pelo mesmo lugar todos os dias. uma lente zoom. Legal, né? Isso aí, finalizando o vlog de hoje, fui ao mercado fazer a compra, aproveitei para dar aqueles passos que eu preciso naquele projeto que eu falei para vocês, minha costela, ver minha costela em 12 meses, então hoje já dei, deixa eu ver quantos passos, 2.809 passos, então eu preciso finalizar até o final do dia, no mínimo 6.000 passos. Então é isso daí, bora tirar a compra daqui e mais tarde eu vou fazer mais um vlog, mais um, um shorts pequenininho falando sobre. Você sabe como amarrar seu sapato, sua bota? Será que você sabe? Beleza!